Então, o meu processo artístico parte de momentos do quotidiano ou de reflexões que eu faço e o último trabalho tem sido um, uma tomada de atenção através do caminhar e da vida cotidiana e normalmente capturo as sombras em que ninguém toma atenção e esse trabalho é mostrado através de fotografia digital. ou de objetos que são construídos de forma a poderem uh, formar novas sombras.